Sou professora de sociologia do Centro ensino Médio 2 de Ceilândia e hoje trouxemos 45 alunos para esse talk show. É, bom, a importância desse evento, é, na verdade eu acho que todas as escolas deveriam estar aqui ou esse talk show deveria chegar em todas as escolas. A informação é importante, o preconceito existe porque a desinformação está aí. Então a gente só consegue combater o preconceito com e é o que os meninos tiveram hoje foi muito bom foi maravilhoso